E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, o seguinte, tô de boné hoje, porque, moleques e meninas? Estamos na quarentena e eu tô com o cabelo gigante, irmão, já tô sem cortar o cabelo muito antes da quarentena, e é aqui que chegou a quarentena não tem cabeleireiro disponível. Tá triste, pelo menos na minha cidade aqui, que é uma cidade um pouco grande, então ainda a quarentena tá difícil, tá difícil pra você? Comenta aqui embaixo. O negócio é o seguinte, galera, eu sempre trouxe aqui no canal Vídeos em que o GTA V é, chegou a uma qualidade simplesmente extrema Você tá vendo essa imagem aí que tá aparecendo pra vocês na sua tela? Eu queria que vocês me dissessem Qual a diferença entre o, a, o vídeo da, da esquerda na da minha esquerda, né? Para você, acho que tá na direita, sei lá Da minha esquerda para o vídeo da direita, mano, um desses é o GTA V e um desses é o GTA Sandras. O GTA Sandras na sua essência natural e o GTA V que não está na sua essência natural e que, vamos deixar bem claro aqui, não existe nenhuma versão do GTA V a não ser para Playstation 3 e Xbox 360. E PC, ele não saiu para Nintendo, não saiu para Playstation 2, muito menos para Playstation 1. O que a gente vai assistir nesse vídeo aqui, o que a gente vai ver nesse vídeo, é basicamente o GTA V rodando no PC da Xuxa. Sempre, sempre teve essa piadinha, né? A galera que tem o PC e o PC, digamos que fraco, que começa a dar umas travadas, uma gargalada, a galera fala, ah, PC da Xuxa, etc, etc. Sim, galera, o GTA... Ele é, roda num PC fraco, apesar que existem as recomendações ali da, da empresa e é um jogo bem pesado, um jogo grande, etc. Mas é um jogo bem otimizado. Então, se você tiver um PC. É, eu tinha uma 760 e rodava de boa. Não rodava na melhor qualidade, hoje eu roda na melhor qualidade. Mas isso aqui é para um PC que sequer tem uma placa de vídeo. E como é que a galera consegue isso? Vocês vão ver no vídeo? é que não tem tanta diferença no GTA Andreas um jogo lá de 2004 irmão e o GTA de 2013 é a galera usa alguns mods e vão eu, eu tentei usar no meu PC eu não consegui não fica com essa qualidade que vocês vão assistir mas é basicamente GTA rodando numa qualidade simplesmente baixa ao ponto do cara colocar o GTA San do lado Pra vocês verem que realmente o bagulho tá crazy Eu vou deixar o vídeo original na descrição Já falei demais, me segue nas redes sociais Então aí na descrição Você vê que chega a ficar tão zoado Tão ruim Que fica pior que o GTA San Andreas, mano Dá um ligo, cara Fica pior que o GTA San Andreas, hein É incrível É... O quanto o GTA V Fica... Zoado, irmão, dá um ligo. Ó, e vai ter as cutscenes e tal. A diferença é que o boneco não é tão quadrado assim, né? E o Sandra. San Você pode ver que dá uma. Tem ali uma. A textura tá meio zoada. Mas o boneco não chega a ficar tão quadradão quanto era no, no Sandra, San né? Nas cutscenes. Mas assim, em relação à gameplay. Vocês podem perceber que. Tá bem zoado, né, mano? Vamos ver, ó. Pô, eles a missão aqui, ó. a o som aí, senão o YouTube. Você vê que, mano, chega uma parte que não renderiza o chão, cara. Olha isso, velho. Cara, se eu não me engano, o cara ele tá rodando esse GTA num Celeron. Um, mano, um Pentium, sei lá. Um... PC bem fraco, irmão. Bem fraco mesmo. Minha 95. Olha só, velho. Que louco, né, mano? Chega a, a até... Por isso que muitos, muitos fazem vídeo assim. Falam, ah, o GTA rodando no PlayStation 1. PlayStation 2. Porque a gente sabe que o San Andreas é do 2, né? PlayStation 2. Olha isso, mano. Muito louco, né? Ó, my... oh, você que tem um PC fraco aí, ó. Tem uma esperança. Não sei se você vai conseguir jogar online, mas... Pelo menos a campanha aí. Tem que instalar muito mod, irmão. Pra, pra diminuir a qualidade do jogo. Do... Nossa, essa missão que ele tá jogando é muito louca. É aquela missão que faz referência ao... O filme Exterminador Futuro 2 Que é o... Que tem o Schwarzenegger lá naquela moto E o caminhão vem Loucão daquele cara lá Que é o mais louco, o filme mais da hora, né, mano? Do Exterminador do Futuro Sem dúvida nenhuma Olha o gráfico, parceiro Olha isso, velho Ó, oh, agora ele tá. Abaixou baixou ali a qualidade do. do Sandras. Não, ele tá mostrando ali. Caraca, fica tipo, mano, se eu olhar de longe parece que é a mesma coisa, velho. Se o cara olhar de longe, ó assim, é um cara meio leigo, assim, que não entende muito da parada. Ele vai falar que o, o, o Sanders é melhor do que o 5 O cara olhar assim meio de, né Entender muito assim do jogo Que não, que não conhece o jogo Ah, não conheço o Sanders, não conheço o GTA V Quem conhece o GTA V sabe, né, mano Pô, Qualquer lugar que eu quero passar, o cara vai saber, né O, GTA v. o carro tá transparente até, velho Ele vai dizer que o, o Sanders é melhor Vamos ver a explosão. Podi. Rapaz o, o cara tá no meio da treta ali do ano. A qualidade muito, muito, muito baixa, muito inferior, velho. Agora botou GTA San Andreas. Olha o tanque rampando atrás do cara, mano. Vamos lembrar que é seis estrelas, né? No. isso, velho? Olha os detalhes de do.. do... GTA Sandres, Olha isso, cara. Meu, é o GTA V. Caraca, essa última imagem tá... Olha isso. É o Trevão ali, cara. Caraca, muito louco, irmão. Muito da hora. Muito da hora, velho. Galera, eu vou ficando por aqui. Achei muito, muito top. Deixa eu ver se tem um... Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. GTA, olha isso, cara. Essa imagem aqui, mano. É o, é o Michael, ó. O Michael dando a porretada no cara aqui. Olha que, que coisa... Olha o trevão, mano. Olha isso aqui. Caraca. Espero que vocês tenham gostado, galera. Esse aqui foi o GTA V rodando o PC mais fraco possível. Gostou? clica no gostei, compartilha, se inscreve aí no canal, obrigado pela moral, por assistir, até a próxima e fui